Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Piva. Eu sou professor infectologista, professor da Universidade Cidade de São Paulo. E eu estou vindo aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas dos, da, que, que, que surgiu na, nas mídias sociais. Vou tentar responder algumas coisas para vocês. É, bom, primeiro eu primeiro preciso dizer mais ou menos o que é, né, uma introduçãozinha, né, o que é o coronavírus. Né? O coronavírus existe já, inclusive, já há algum tempo. Não é, não, é, não é nada novo, ele tá, já é conhecido desde a década de 60, são sete tipos. Inclusive, os quatro tipos são os vírus que causam um terço de todas as infecções leves. Infecções respiratórias leves da população, da comunidade. Agora, tem outros três tipos que esses podem causar doenças mais graves. Duas já estão sob controle. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar da SARS, né? síndrome da angústia respiratória grave, e a MERS, que é, que é também uma, uma síndrome respiratória do Oriente Médio, mas essas já estão sob controle. E agora, mais recentemente, surgiu agora no final do ano é o COVID-19. Então, uma outra cepa, uma outra cepa do coronavírus. É, um pouquinho, me perguntaram um pouquinho a respeito de pandemia, né? Eu acho que a pandemia, na minha na minha opinião, uma, né, a minha opinião é que ela chegou e eu acho até que já te, poderia ser, ter sido decretada anteriormente. E por que, que eu acho isso? Porque veja bem, algumas medidas, o que, que significa o fato de você, de o um governo da Organização Mundial de Saúde, decretar uma pandemia? O que, que significa isso? Significa que, por exemplo, todos os países vão ter que ter precauções de, de proteção, né, reduções de risco, eh, diagnósticos, né, vão ter que ter leitos de internação, ou seja, todos os países precisarão se preocupar com este assunto. Isso, essa, essa, essa, isso é, é, é a primeira consequência de quando é decretada uma pandemia. E a segunda, que, eu, que ao meu ver é um, é um aspecto positivo, ela, vamos dizer assim, existe uma desburocratização de verbas, por exemplo. Às vezes a gente vai precisar de verba, comprar mais equipamentos de proteção e etc, etc. Tudo isso é muito facilitado quando, se, quando estamos em uma pandemia. E pandemia nada mais é do, do que uma, uma infecção generalizada, né? A infecção praticamente uma, uma, uma, uma, uma a epidemia mundial né a gente chama de epidemia ou quando ela esteja em praticamente todos os continentes é? isso é o que define a pandemia uh, bom vamos falar um pouquinho dos sintomas mais comuns né os sintomas mais comuns veja bem a gente até separa em mais comuns e menos comuns o mais comum o que, que seria seria uma infecção respiratória né tosse febre né? febre a maioria dos pacientes vão ter febre tosse Vão ter uma, uma, uma dorzinha de garganta, pode ter coriza, pode ter é, é, vários sintomas respiratórios. Né? Agora veja bem, tem até os menos comuns, por exemplo, a diarreia entra nos menos comuns, pode ter até mancha no corpo, gânglios, né? que a gente chama de adenomegalia, isso tudo pode aparecer. Mas é, é um sintoma, é muito diferente, não, não existe, por exemplo, se, se, se estão me perguntando para ver se existe diferença entre a infecção pelo corona e outras infecções respiratórias, isso é muito difícil, elas se, se assemelham muito e a clínica é praticamente, a gente não consegue dar um diagnóstico de ser coronavírus ou de ser influenza ou de ser de resfriado. São sintomas respiratórios, são comuns a várias doenças, não tem nada de especificidade nisso. Bom, com relação ao tratamento, né, isso é importante, o tratamento, a gente não tem um tratamento específico para isso. É, como que é o tratamento da, da, da, da infecção pelo coronavírus? O tratamento é sintomático. Se a pessoa tiver febre, vamos dar um antitérmico, se tiver dor, um analgésico. Mas é claro, isso, na, isso em 90% dos casos, porque 90% das vezes as infecções são leves, no máximo moderadas. Mas é claro que existe uma porcentagem de infecções que podem ser mais graves. E aí sim, pode até necessitar de, de, de, de, de, de uma UTI, de uma, de uma terapia intensiva, Pode precisar de um respirador, né? Ou seja, pode ser entubado, ter... ou seja, se tiver uma síndrome respiratória importante. Então, ou seja, vocês veem que, o, que os sintomas são muito variados. Felizmente, 90% da, da, das vezes, os sintomas são leves. Né? Bom, é, uma pergunta que surgiu aqui é se o vírus já, se já tem cura para esse vírus. Veja, a gente não fala em cura ainda, ainda não, não falamos em cura. Eu diria para vocês o seguinte, que toda epidemia, pelo menos pela, pela, pela, pela, pela prática que nós temos, pela experiência que nós temos de outras epidemias do passado, ela tem um período. A gente acredita que três quatro meses seria um pico de incidência máximo, com seis meses já começa a cair. E, por exemplo, é o que está acontecendo na China agora, o número de casos novos... É, Caiu, caiu é, é, numa, numa proporção muito grande. Então, veja bem, quer dizer, ela tem, ela tem um tempo. Cura, cura, a gente ainda não está vendo para isso, tá? E outra coisa, nós ainda não temos uma vacina é, que já está disponível para a população. Os testes já começaram, mas ainda não temos uma vacina disponível para isso. Ou seja, vai passar pelo próprio ciclo de qualquer epidemia, né? Ela vai passar, vai atingir algumas pessoas, ou várias pessoas, ou muitas pessoas, daqui a pouco as pessoas adquirem anticorpos, a imunidade dá conta do recado, aí começa a cair o número de casos. É isso que a gente espera que aconteça com essa, com essa pandemia também. Outra pergunta que surgiu aqui, se usar máscara normal adianta ou só a N95 é eficaz? Veja. Então aqui, isso é uma pergunta bastante importante, é, o que acontece é o seguinte, são dois tipos de máscara, que é a máscara cirúrgica e a N95. Veja, as, as doenças que são que provocam aerossol, por exemplo, só temos na prática clínica três doenças que provocam aerossol. Quais são? É a tuberculose, a varicela e o sarampo. Então essas aí, quando é por aerossol, só é eficaz a máscara N95. Mas a infecção pelo corona não é por aerossol, é uma infecção por gotículas. Então veja bem, todo mundo diz o seguinte, quando a gente vê né, todo mundo na rua e etc., usando máscara, na realidade, pessoal, na realidade é até uma... eu, eu até fiquei contente agora de ver, principalmente os asiáticos, né? Isso é muito comum, que eles ficam usando máscaras na rua, eu até fiquei contente com isso pelo seguinte, que é uma, é uma, uma atitude o que altruísta, porque é o seguinte, eu achava que eles estavam querendo se proteger e não é isso. Eles, quando eles estão resfriados, quando eles estão com gripe, ele põe a máscara para não passar para ninguém. Eles não estão pensando nele, eles estão pensando nos outros. Mas veja bem, agora a máscara comum cirúrgica não funciona? Não, não. Veja bem, não é que não, é não funciona Você concorda? Se a gente estiver falando, se a gente tiver um espirro, uma tosse, você concorda que nós vamos eliminar a secreção? O quê? Quer queira ou não, tem uma proteção ali, tem um anteparo físico ali na, na, na frente do meu nariz, na frente da minha boca. Outra coisa que é também bastante importante, que geralmente a pessoa que está com máscara ela não coloca a mão na máscara. Né? Evita que a gente fique colocando a mão, porque a gente sabe que a gente fica colocando a mão na face constantemente. Né? Eu, por exemplo, eu tenho rinite alérgica, então toda hora eu estou coçando meu nariz aqui. Se eu estivesse com máscara, talvez eu não fizesse isso. Então, ela tem, ela tem a sua funcionalidade. Agora, o que, que é, qual que é o problema da máscara? Que se ela tiver úmida, né? Se, se, se for, a gente fica espirrando, tá, tá falando e de repente ela tá úmida, ela tem que ser trocada. E ou se não acontecer nada disso, e no máximo quatro horas, de duas a quatro horas, ela tem que ser trocada. Então, a máscara que fique no rosto do paciente o dia inteiro realmente é ineficaz. Essa não tem, não tem eficácia nenhuma. E, e então é assim, mas que claro, claro que tem o seu papel. E quando que a gente usa a máscara, ele no, a máscara cirúrgica? O, um paciente com suspeita de coronavírus, quando ele está adentrando a um serviço de saúde, o, o pessoal tá, já está treinado para que coloque a máscara nesse paciente. Então, o tempo que ele ficar dentro dessa instituição, ele vai ficar de máscara. De máscara. E quem for atendê-lo também, os profissionais de saúde, também tem que usar a máscara cirúrgica. Agora veja. Quando que vai usar a máscara N95? Todo procedimento que gere aerossol. A contágio é por gotículas, mas veja bem, você concorda que se eu for entubar um paciente, eu posso gerar aerossol. Se eu for fazer uma aspiração da secreção dele, o né, um aspirador ali, eu estou gerando aerossol. Então, nesses casos, obrigatoriamente tem que ser a N95. Qual que é a diferença de uma para a outra? É a trama. A trama, a trama né, se a gente for ver, é muito menor. Ou seja, uma, uma, uma, uma partícula menor de 5, 3 micras, a máscara cirúrgica é ineficaz. Bom, está é, aqui. Clorexedina, uma outra pergunta que surgiu. É, clorexidina, hipocloreto, podem ser usados ao invés de álcool. Veja bem, não é que, assim, essas são substâncias são antissépticos. Estão me perguntando de antissépticos. Claro que antissépticos têm a sua validade, têm a sua utilidade, né? Mas a gente não está, não está preconizando nem o Ministério da Saúde, nem a Organização Mundial de Saúde está preconizando que a gente substitua pelo álcool. O álcool ainda é melhor. Na realidade, se não for, na minha opinião, o ideal seria água e sabão, lavar as mãos, né? E lavar as mãos com aquela técnica, né, pessoal? Não é aquela lavadinha de mão, tem que ser no mínimo de 20 segundos, né? Ou seja, tem que lavar tudo, não pode esquecer o polegar, não pode esquecer as unhas, ou seja, uma lavagem com técnica que tem aí. Toda a mídia, e vocês estão vendo a, a técnica de, de poder lavar, de lavar as mãos. Isso, então, por exemplo, o que é mais eficaz, a água e sabão ou álcool gel? Na realidade, a água e sabão seria o ideal, né? O ideal, mas nos intervalos como a gente não tem pia toda hora e nem em todo lugar, que a gente use o álcool gel. Mas eles mais ou menos equivalem em termos de eficácia. Tá? Bom, aqui uma outra pergunta interessante até, é mais perigoso para as grávidas ou é na mesma proporção? Aqui, pessoal, é, essa, essa doença, coronavírus, ela é uma doença nova, né? Isso aqui que eu, que eu precisava dizer também, que é uma doença que nós estamos conhecendo agora. A história natural dessa, dessa doença está se escrevendo agora, né? Então tem um monte de coisa que mesmo a ciência ainda não consegue responder, né? Mas, por exemplo, uma coisa que a gente viu no H1N1, né? Quais eram os grupos de, de, de maior suscetibilidade para o H1N1? Eram os, os, os recém-nascidos até dois anos de idade, né? os, as grávidas e os idosos. E, e agora, nessa doença do coronavírus, poupou as crianças, tanto é que de zero a nove anos nós não tivemos nenhuma morte na China, por exemplo. Né? Então, é, e aqui a gente não está tá vendo a, a, uma, uma incidência maior em grávida, pelo menos por enquanto, uma incidência maior em grávida não. Me parece, a gente ainda tem que aguardar um pouquinho para ter essa resposta com mais precisão, mas me parece que vai, que vai ser na mesma proporção. Uma outra pergunta interessante, qual a perspectiva de termos uma vacina? Pessoal, não é perspectiva não, é certeza que teremos uma vacina. Tem muita gente investigando, né? muitos países né? investigando, mesmo o Brasil já está investigando também a vacina. Ou seja, o que acontece é o seguinte, que se, se você me perguntar se nós vamos ter uma vacina agora em curto espaço de tempo, veja bem, é, aí é essa que seria a pergunta. Né? É claro que eu te, tudo que está acontecendo em coronavírus está, estamos batendo um recorde, né? Por exemplo, inclusive com relação ao genoma, né? Toda, toda aquela. Toda a leitura do genoma foi feita em, em tempo reto, em 48 horas, por exemplo. Então, pode ser que a gente tenha a vacina um pouco mais cedo. Mas o que, que acontece? O que que a vacina está a vacina sendo testada. E o que, que significa testar uma vacina? Testar uma vacina significa ver se ela tem efeitos colaterais, reações adversas, isso é importante. E outra coisa, o quanto que ela causa, quer dizer, o quanto que ela vai ser imunoprotetora. Quer dizer, quantos, qual a concentração de anticorpos que ela pode atingir. Isso é o que precisa ser visto. Isso pode demorar um pouquinho mais de tempo. Uh, outra coisa, o tratamento de medicamentos usados nas pessoas infectadas. Né? Pessoal, não existe nenhum tratamento específico para infecção por coronavírus, nenhum tratamento específico. O tratamento para coronavírus é um tratamento sintomático. Por exemplo, a pessoa está com febre, nós vamos dar um antitérmico, está com dor, um analgésico, e assim por diante. Mas é claro que, como eu falei, 90% das pessoas vão ter sintomas leves ou no máximo moderados. Mas uma pequena porção desses pacientes pode ter uma pneumonia grave, né? uma insuficiência respiratória, que pode necessitar, por exemplo, de uma intubação, de uma ventilação mecânica. Né? Esses pacientes um aporte de oxigênio, pode ser que ele precise. Então, como, como... são os casos mais graves. Aí vai Vai precisar, ele vai precisar ser hospitalizado e até, e, e, se possível, até dentro de uma de uma UTI. Mas em termos de tratamento não tem nada. Agora é importante também a gente ressaltar que está saindo um monte de coisa né, na mídia. Pessoal, o que eu estou tentando trazer aqui para vocês é o que há de oficial, né? é o que diz o Ministério da Saúde e o que diz a Sociedade Brasileira de Infectologia agora existe um monte de coisa, né? Inclusive até a própria sociedade agora soltou uma nota de repúdio porque disseram que se tomar bastante vitamina D, né? Isso a gente ficaria imune contra o coronavírus. Não tem nenhuma comprovação científica, nenhuma comprovação. Se eu quiser falar a nível de futuro, né? Vamos dizer, e rendizivir, foi foi usado na época, foi usado para o Ebola, né? Parece que essa seria a medicação mais promissora, mas ainda não tem comprovação científica e ainda não está indicada para o tratamento do coronavírus. É só uma promessa, que no futuro vamos saber se vamos poder usar ou não. Uh... A outra pergunta importante, se uma pessoa com bronquite, né, é, ela corre um risco a mais. Sim, corre um risco a mais. A sua, pessoal, toda comorbidade vai fazer com que a pessoa tenha um risco maior. Uma, uma, vamos dizer, ela teria até um pouquinho mais de gravidade naquela doença. Então, são as doenças, a principal, né? As doenças são as doenças cardiovasculares, né? E em terceiro, são as doenças respiratórias. O segundo seria o diabetes. E em terceiro, as doenças respiratórias. Então, portanto, é assim: essa pessoa que tem bronquite, é o, ser, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer o seguinte: ela tem que todas aquelas medidas de proteção, né? Que tá saindo toda hora, né? Depois podemos enumerar tudo isso, que tá saindo toda hora. Então, essa, vai ter que tomar essas medidas, vai ter que se proteger mais, vai ter que caprichar. Mais nessas medidas de proteção. Já possui algum paciente curado da doença? Sim, vários, né? Na China, vários, né? Que se você for ver, ele não, não apresenta nada neste momento e nunca apresentou nada nem no passado. E se for ver, ele já tem anticorpos contra o vírus do o coronavírus, né? Então, tem muita gente já curada. Até porque a, ma a maioria dos casos aqui, pessoal, ou não tem sintomas ou tem poucos sintomas, né? Ou são assintomáticos ou óligos sintomáticos, tá? Qual a diferença do corona para o H1N1, né? Então, veja bem, isso aqui também é importante. Pessoal, na minha opinião, eu vou dar uma opinião agora que, por exemplo, é, não é, aliás, não é nem minha, né? Eu vou dizer que é do professor titular da Universidade John Hopkins, né? onde ele diz o seguinte, que a maior, hoje, hoje, nas, nos dias atuais, a maior ameaça à comunidade, né, à população, à humanidade, a maior ameaça à humanidade é o vírus influenza. É o vírus influenza. E por que, que a gente fala isso? Fala isso pelo seguinte, assim, bem resumidamente, né, para não entrar em muitos detalhes técnicos, né, a gente não fala do H, H1N1, o que, que é o H? Hemaglutinina. Só para vocês terem ideia, na natureza existe H1 ao H16. O N existe do N1 ao N10. Imagine quantas possibilidades, probabilidades ainda de nós termos um vírus novo. E o dia que nós tivermos uma, uma hemaglutinina nova, esse é o grande problema. Porque se tiver uma hemaglutinina, isso significa um vírus novo. E um vírus novo, nós não temos imunidade contra ele. E isso pode gerar uma, uma verdadeira, vamos dizer, uma, uma, uma catástrofe, né? Só para que vocês tenham ideia, se vocês se forem recordar, em 1918 nós tivemos a gripe espanhola, que segundo dizem, né, eles falam que morreu um quarto da Europa, né? A gente acha que morreu muito mais gente do que isso. Mas, ou seja, era o H1N1, claro, cepas diferentes, né? Então, é um H1N1. É... Bom, é, mas, a, mesmo, é, mas assim, também não, vamos, né, também não vamos crucificar o H1N1. Na última epidemia que nós tivemos do H1N1, né, o índice de mortalidade estava né, até, até, tá, até um pouco mais baixo do que está acontecendo com o corona agora. Outra perguntinha aqui, como proteger idosos que têm doenças respiratórias? É como eu disse, isso aqui é bom senso, né? É bom senso, porque eu já vários me perguntaram, escuta, eu vou levar meu, meu avô, eu vou fazer como que ele faça uma viagem, vai lá para o interior, vai... Ué, né? e quem garante que lá no interior não tem alguém também que possa, por exemplo, transmitir o vírus, né? Então, veja bem, é tudo uma questão de bom senso. O que, que tem que fazer? Aquelas medidas de proteção, que depois podemos falar uma por uma, né? Ou seja, evitar contato com pessoas com infecção respiratória. É isso? Lavar as mãos com, com, com água e sabão, álcool gel constantemente, frequentemente, né, frequentemente. E outra coisa que seria importante com relação aos idosos, né, Pessoal, a gente, eu sei que o latino é muito, muito carinhoso, né? a, gente, a gente sempre a gente beija, a gente abraça, mas em época de epidemia a gente deve evitar, porque os idosos eles podem ter uma doença mais grave. Então se a gente puder evitar, a gente evita, não, não vai ter problema. Mas não é para, quer dizer, ninguém vai expulsar né, o idoso ou mandar ele para um outro lugar. Aí é tudo uma questão de bom senso. É, outra perguntinha que surgiu os exames laboratoriais que auxiliam no diagnóstico. Pessoal, na realidade o único que o único exame que faz o diagnóstico é aquele exame que a gente chama de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. Ou seja, é um exame caríssimo, né? Quer dizer, tá variando porque eu dei uma, dei uma especulada na praça aí tem tá variando de R$ reais a 2 mil reais, né? Um exame. Então, é, ou seja, biologia molecular, ele precisa fazer a leitura, né? Porque como já foi totalmente elucidado o genoma do vírus, precisa fazer a leitura de, de, de, desse, desse genoma. É, é, é, o que faz esse exame? Ele, ele amplifica, amplifica o material genético do vírus para poder fazer a contagem depois. Então, ele só tem esse exame. Né? Os outros exames podemos pedir, mas é para outras avaliações. Né? Vai pedir um hemograma, vai pedir um, os eletrólitos, tudo isso faz parte. Se o paciente precisar de um hospital, tudo isso faz parte da internação dele. Bom, aqui é verdade que esse vírus sofre mutações todos os dias? Veja bem, com relação ao corona, como eu disse antes, né? o corona é uma, essa infecção, uma infecção nova, é uma doença nova, que nós estamos conhecendo agora. Então, veja bem, o que eu acho que essa pessoa, deve... quem fez essa pergunta, eu acho que inclusive ele deve ter tido como, como parâmetro, né, o, o influenza, isso é verdade mesmo, O influenza, a gente é... É, é, isso é verdade, por quê? Lá, lá tem vários tipos de mutações, agora essas mutações pontuais é o que faz o seguinte, a gente já ouviu falar, né, que os, os idosos todo ano precisam ser revacinados. Foi vacinado o ano passado e no ano seguinte mudou. Por quê? Porque o vírus mudou, sofreu mutações, então já tem que mudar. Então nova vacina, todos os anos se preparam novas vacinas por causa disso. Então eles sofrem muitas, muitas mutações, mas eu acredito que eles estejam se referindo ao vírus é, influenza. Uh, até assim claro que pessoal não, todo vírus todo vírus sofre mutação não tem a dúvida disso o, o genoma que nós que nós elucidamos aqui no Brasil aqueles dois primeiros pacientes que chegaram aqui no Brasil o vírus foi um foi semelhante ao da Alemanha o genoma da Alemanha outro foi semelhante ao genoma da Inglaterra o que, que demonstra isso que o vírus já estava circulante na, na, lá na, nesses países europeus é, e que foi, inclusive, diferente do da China. Ou seja, ele não vai ser exatamente igual. Se você colocar todas as letrinhas do genoma dele, claro que alguma coisa vai ser diferente. Como e onde surgiu esse novo vírus? Aqui, pessoal, ó, o, que, o que nós temos na literatura, que inclusive foi publicado numa revista importante, numa revista médica importante. Tudo parece, parece que está mais ou menos certo, né? porque é, é, por enquanto ainda é teoria, mas acredito que isso é, logo mais isso já deva ser, deva ser comprovado. Tudo começou naquele restaurante, restaurante inclusive mercado de animais selvagens. Né? Eles vendem animais vivos. E outra coisa que é importante. Existe uma cultura com relação à parte alimentar, gastronômica do povo, né, do, do, do oriental, do povo asiático, que eles chamam de comidas exóticas, iguarias, né, e a gente sabe que eles comem, quer dizer, é, comem tudo, né, porque o precursor de tudo isso aqui, o, o animal precursor, isso já está praticamente provado, é o um morcego. O que nós não sabemos ainda é se existe um animal intermediário que tenha transmitido para o homem. Alguns falam em cobra, outros falam nesse um, um, um bicho exótico que existe lá, que é um mamífero com escamas, que é o pangolim. Ou seja, a gente, isso, ainda é, isso é um grande ponto de interrogação. Ou será que o morcego já transmitiu diretamente para o homem, né? Porque você sabe, lá eles tomam, eles comem, né? Podem comer morcego, podem comer cobra, a cobra come morcego. Então, ou seja, ainda, a origem de tudo isso ainda não está totalmente definida. É, mas ah, então eu, eu, eu, o local que surgiu foi esse foi esse provavelmente esse mercado, né? Esse restaurante lá em Wuhan. Por que, que a gente fala isso? Porque vários pacientes que, que frequentaram, o, o, ou comeram, ou, ou compraram, ou tiveram contato com esse, com esse local eles, muitos deles ficaram doentes, doentes, e inclusive os que tiveram logo no comecinho da epidemia lá, isso ainda em janeiro de 2000, agora em janeiro de 2020, eles for, procuraram o hospital lá, o Hospital Geral da China, foram internados, precisaram até de UTI. E o que que esses pacientes, esses 11 ou 12 pacientes que foram internados nesse, nesse primeiro momento nas UTIs lá do Hospital da China, o que, que eles tinham em comum? Tinha um comum exatamente o, o de ter frequentado ou, ou esse lugar, ou, ou a título de, de, de alimentação ou a título de compra de, de, de animais selvagens. Então, parece que mais ou menos a coisa tinha acontecido por ali. Né? Uh, animais de grande porte podem é, pode ter o coronavírus também? Sim, ó, olha só, lembra que eu falei que, que existe sete tipos de coronavírus, quatro deles ele, nem nome não tem, são letras e números e etc. Então, veja bem, mas causam doenças leves e etc. Então, nunca foi nem, não, não, não existe nenhuma nomenclatura para ele pela Organização Mundial de Saúde. Agora, tem três deles que podem causar doenças graves, como eu falei. O SARS, né? aquela síndrome respiratória aguda grave, né? o MERS, que é, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e agora recentemente o Covid-19 que é o que nós estamos conversando aqui só para que vocês tenham ideia o quem é que transmite os quem é que transmitiu a SARS para o homem é um gato asiático um gato um gato é, a gente chama de civeta né um gato é lá típico daquela região então passou do morcego para o gato do gato para o homem e a MERS passou do morcego para o camelo, para o dromedário e do dromedário para o homem. Por isso que foi comum lá no Oriente Médio. O sequenciamento do material genético do vírus é suficiente para criar uma vacina? Veja bem, o sequenciamento do, do, do vírus ele é fundamental, ele é primordial, a gente não consegue fazer uma, uma vacina se a gente não tiver o sequenciamento genético, o genoma, né? a, a, se for totalmente elucidado. Mas veja bem, é, o interessante para fazer uma boa vacina é interessante que a gente tenha Vários sequenciamentos. Aquele primeiro paciente tinha um sequenciamento que era parecido com o da Alemanha, o segundo com o parecido com o da Inglaterra, e que os dois, inclusive, eram diferentes do da China. Não é diferente, continua sendo o Covid-19. Mas, assim, claro que tem letrinhas diferentes. E quanto mais a gente souber, disso aí, qual que por exemplo, qual que é o locus, né? Qual qual qual que é, é essa sequência de letras que a gente que a gente diz que é que que que, que, que é mais imunogênica, ou, ou que ou, ou que ou que se não ou que se não, não se modifica tanto. Isso que é importante. Então, quanto mais sequenciamento, melhor, com certeza melhor será a vacina. Então, não tem jeito, a gente não consegue vacinar vacina se a gente não tiver este sequenciamento. Qual a taxa de mortalidade é, por idade. Então veja bem, eu tenho um gráfico aqui, que isso foi tudo, foi, foi, foi, foi vindo, a, a, a estatística veio lá da China. né? Então veja bem, por exemplo, a, a, a mais de 80 anos pode ter até uma em torno de 15% de mortalidade. Eu diria que para vocês que de 70 a 79 anos teria mais ou menos 8%, 7, 8% de mortalidade. Isso cai de 50 a 59, cai para menos de 5%, ou seja, e assim por dentro. Conforme, conforme a idade, né? conforme vai diminuindo a idade, do, do, a faixa etária, menor a mortalidade. Tanto é verdade que de 0 a 9 anos nós não tivemos nenhum caso. Né? Lá na China não morreu nenhuma criança de 0 a 9 anos. Existem várias teorias que tentam explicar. Né? Uma das que é mais aceitas hoje é que, por exemplo, nós, eles estavam na, naquele ano, eu, eu, eu nem sei como é que chama o feriado deles lá, né? o feriado de, de, de, de, de, de lua, não sei. É um feriado que eles têm e começaram a aparecer os casos, eles simplesmente o que fizeram? prolongar o feriado, usaram o bom senso e prolongaram o feriado. Talvez essas crianças não tivessem tanto contato. Essa é uma teoria, e outras tentam explicar pelo, pelo, pela, pelo sistema imune, etc. Mas ainda não tem nada definido, não. É, o que fazer se sentir os sintomas? Isso é importante, né? É melhor procurar um médico ou ficar em repouso? Eu diria o seguinte, se os sintomas forem leves, sintomas... Porque como eu falei, a maioria dos coronavírus, né, daqueles quatro tipos que eu falei, vão causar o quê? Resfriado, né? uma corizazinha, uma dorzinha de garganta e etc. Ou seja, sintomas leves, eu acho que não deve procurar um médico, né? Senão a gente vai saturar os serviços de saúde e quem realmente precisa não vai ter, não, não, não vai conseguir ter acesso a esse serviço. Então, veja bem, o que, o que a pessoa está, se ela tem sintomas gripais e tudo, agora quando que vai procurar? Ué, se ela está com sintomas gripais, então a febre dela, uma, a febre, Prolongado, uma febre alta prolongada. Ou aquela febre que, que, que, que chegou a diminuir, agora, que agora voltou de novo, né? Voltou com febrão de novo. Ou se tiver um desconforto respiratório importante, uma dispneia, uma falta de ar importante, né? eu acho que aí sim tem que procurar o serviço médico. Como que a gente tenta fortalecer o sistema imunológico? Pessoal, é, é, isso aqui, se a gente conseguir uma, uma, uma resposta, né, é, por exemplo, um remedinho que a gente faça isso, a gente com certeza ganharia o prêmio Nobel de Medicina, né, por exemplo, só para vocês terem ideia, por exemplo, a gente sabe o HIV, o HIV ele diminui a imunidade do paciente, e o que, que a gente faz para que a imunidade do paciente, é, é, como, que a, como que a gente refaz essa imunidade do paciente? A gente diminuindo o número de vírus, o número de infecção porque, mas não estamos dando remédio para a imunidade do paciente, né? Existem muito poucos remédios que a gente chama de imunomodulador, até porque imunomoduladores são substâncias que até a gente produz. Por exemplo, a gente produz, né? A gente produz que é uma substância nossa, mas não tem nenhum remédio. Agora, isso é importante a gente dizer o seguinte, porque saiu aí, teve até uma... Uma nota de repúdio pela sociedade brasileira, de, disseram que se tomasse bastante vitamina D, que a pessoa estaria imune ao vírus, não existe nenhuma comprovação científica nesse sentido, nenhuma. Agora, o que você poderia fazer, se você quiser, por exemplo, fortalecer o seu sistema? São aquelas medidas práticas, gerais, do dia a dia, né? Ter uma boa, um bom sono, aquele sono, aquelas horas de sono repousante, uma alimentação saudável, né? Bastante líquido, líquido que eu falo, água, sucos e etc. E, e, e uma atividade física regular, isso, tudo isso está fazendo com que você esteja fortalecendo o seu sistema imunológico. Uh, o álcool em gel realmente ajuda? Sim, nossa, e como ajuda? Né? O que eu diria para vocês é o seguinte... Por exemplo, aí vocês falam assim de locais públicos, eu diria até, por exemplo, a pessoa que vai, ela precisa, ela vai andar de metrô, ela vai, vai, vai utilizar um banheiro público, ela vai ter contato com uma maçaneta, com um corrimão e etc, etc. Pessoal, nem sempre nós temos pia disponíveis em todos os lugares, né? Quando a gente não tem e teve esse tipo de contato, se a gente quiser ficar um pouquinho mais tranquilo, ué, a gente vai usar o álcool gel. Então, realmente funciona. Ele tem tanta eficácia quanto uma... Uma boa lavagem com água e sabão. Né? É verdade que até o dinheiro vai ficar contaminado? Bom, a gente fala, pessoal, o dinheiro, a gente não tem nenhuma comprovação ainda do dinheiro. Não temos nenhum caso onde tenha sido descrito a transmissão através do dinheiro. Mas veja bem, agora... Objetos e superfícies contaminadas, sim, isso, isso já está muito claro na literatura, né? E quando que eu falo de objetos, superfícies, por exemplo, superfícies onde o paciente tenha, tenha uh, secreção do paciente que tenha caído por ali, por exemplo, a teclado de um, de um, de um computador, o celular mesmo, né? o celular de uma pessoa que esteja infectada, né? Então, veja bem, isso tudo pode, pode, pode ser, sim, uma, uma, uma fonte, de, uma, uma, via, uma via de transmissão. Uma pergunta aqui importante, existe motivo para tanto pânico? Não. Eu acho que motivo para pânico, não. Quando, quando me pediram uma palestra agora recentemente, a pergunta que fizeram foi o seguinte, eu devo me preocupar com o corona? Então eu perguntei para quem estava me perguntando. Que tipo de preocupação que você quer ter, né? Se for preocupação em termos de mortalidade, eu não acredito que a gente tenha que ficar muito preocupado com isso. Mas se você estiver preocupado com as medidas de proteção, eu acredito que sim, ótimo. Tomara que você fique mesmo, fique preocupado, mas não em pânico, né? Eu acho que o pânico não gera absolutamente nada, só atrapalha. Por que a opção é intubação, orotraqueal traqueão e não utilizar os recursos de VNI? Então, isso, os, os dados, pessoal, como eu disse, é uma doença nova e nós estamos aprendendo agora. Então, tudo que nós vimos lá na China, né, esses dados, dados foram copilados e teve um número maior, uma mortalidade maior em quem usou, a ventilação não não invasiva, né? O, v, o VNI teve um número maior. Então agora parece que esses, todos esses trabalhos científicos estão sendo publicados de que a, a a intubação realmente é melhor. A intubação. Agora também é uma outra polêmica. E, e quando vai entubar? Quer dizer, entuba o paciente precocemente ou aguarda é, um pouquinho mais para ver como é que ele evolui, etc. Ou seja, tem gente que fala que, tem, que deve ser entubado precocemente e tem gente que diz que não, que, que pode, pode, podemos até aguardar um pouquinho. Isso também não está elucidado, mas que a intubação é melhor do que a VNI, isso parece que já está mais ou menos claro, tá? É contraindicado tomar a vacina de gripe agora por ter sintomas semelhantes ao Covid? Essa pessoa que, que, que, que, que, que teve essa dúvida aqui, eu acredito que ela tenha, ela tenha aquele pensamento de que se a pessoa tomar a vacina de gripe, ela vai ficar doente, né? Porque existe essa... Né? Na, na população existe esse... esse... Esse conceito, né? Olha, não tinha nada, fui tomar a vacina, fiquei com ele. Não existe isso, pessoal. Isso é, é bobagem, isso é uma lenda que foi criada aí. Não existe isso. Porque você não está dando o vírus inteiro que possa causar a doença. Você está dando, um, a gente chamaria de epítopo, um pedacinho do vírus. Então, ele não é capaz de produzir a doença. Agora, é fundamental que se vacine. Uma das melhores, uma, uma das melhores estratégias que eu vi em toda essa pandemia é o que o ministro da Saúde, né, o Mandetta, anunciou, dizendo que ele vai, agora parece que dia 27 começa, né? Começa a vacinação, Anti, contra o vírus influenza. Pessoal, e por que que isso é legal? Porque veja bem, olha, veja, se a pessoa tiver imune contra o vírus influenza, imagine quantos diagnósticos diferenciais que nós vamos estar Assim, economizando, ou seja, vai diminuir muito a confusão Porque como, como, como, como eu, eu disse lá no começo é, é, essas, essas síndromes respiratórias, elas são muito parecidas Você não sabe se, por exemplo, é corona, é, é, é gripe, é resfriado São muito parecidas, né? Então, a gente, mas se ele tomou vacina para gripe, você, você concorda? A chance dele ter gripe naquele depois que está imunizado é muito menor Então aí eu já penso em outras coisas Ou seja, e vai baratear também os custos de exame. Como eu falei, esse exame é um exame caro, né? Então, olha só quantos exames nós vamos estar eh, economizando se caso o, o paciente foi eh, vacinado. Uma outra coisa, realmente a doença pode ser transmitida através de abraços e beijos? Sim, pessoal, a gente tenta evitar, já está mais ou menos, não é que, veja bem, a gente não sabe qual que é é, o, a, a, qual que é a, a, o poder de transmissão de cada um deles. A gente não tem números para isso. Mas como é gotícula, o contato próximo realmente ele é... É, a gente adquire, porque, por exemplo, o que, que acontece? Quando eu falo, estão saindo perdigotos aqui da minha boca. Só que esses perdigotos, um metro, né, menos de um metro, ele cai no meio ambiente e ele é ressecado. Agora, as pessoas que estão se abraçando, que estão se beijando, vocês concordam? Aí o contato é muito mais próximo. Então, o risco realmente é maior. E como eu disse lá, com o idoso, né? Se a gente puder evitar, pelo menos nesse período, porque eu sei que o latino ele é caloroso, ele gosta de... Mas é, nesse, nesse período é bom, é bom evitar, né? Aqui uma outra coisa, como o álcool gel funciona e quanto tempo ele, ele dura uh, depois de ser aplicado. Pessoal, eu, eu diria o seguinte, é claro, funciona, funciona e funciona muito. O que, o que é o álcool gel? Como aquelas outras substâncias que foram citadas. Ele é, na realidade, ele está agindo aqui como um antisséptico, né? Ele está agindo para a gente poder eliminar pelo menos esses micro-organismos aí. Agora, é claro né, que ele vai ter um período de, de, de, de, de. Um período. Então, vamos supor, cada duas, três horas. Né? Agora, eu, eu diria até o seguinte: se você tocar em alguma coisa que seja suspeita, né, uma superfície, uma maçaneta, um corrimão ou coisas do tipo, ou tossiu né, tossiu, espirrou e etc Naquela hora não tinha ali um lenço de papel Coisas do tipo É interessante que se use de novo Então vai aplicar mais vezes do que deveria né? Mas ele tem, ele tem um tempo aí razoável de, de durabilidade Agradeço a atenção de vocês Muito obrigado